Ah, não <risos> Ela mata pulando, né? Felps. vocês estão de sacanagem. Guys, hoje o vídeo vai ser diferente, cara. Eu vou botar a minha namorada pra jogar contra o viadinho no X1 aqui na GC. Eu achei que os dois são meio parecidos jogando, então eu queria ver quem que é melhor. Bora pro vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu vou botar lá no fone aqui. Fala, Ju. É A Júlia, né? Forma. Isso. Oi? Posso te de chamar de, de Júlia? Pode. E de Ju? Pode também. É, é aquecimento já, né? Agora, no é, caso. Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo? Tá. Valendo? Ah, tá. ah, tá valendo. Amor, assim, tá eu sou o mouse é horrível pra mim. Coisa sensibilidade aqui. É os DPI do Felps, né? É. Beleza. Tá lá, viu? Não é o seu tá Ele deixou, né? Ele... Não, não deixa não, viadinho. Não, não tô deixando Pode dar nós. vida aí. Eu morri mesmo. Eu vou dar a vida, tá? Eu prometo. Espera, que patente que você é? Que eu tô levando tiro. Como é que é? <risos> Qual a sua patente? Eu nem jogo isso. <risos> não tem granada? Eu não sei. Tem quer carregar? Só que acabar as balas. Ah, tá. Oh, no, no, no, no, no, no. Eu vou aí atrás de você, hein? Quando você menos esperar... Ah. Opa. Você me pegou numa fase errada, uhum. eu tô minha do Boltz. Hum. Você não quis ser jogadora profissional igual o Phelps? Não. <risos> eu sou mais joguinho de terror. Se você fosse profissional, você queria jogar em qual time? Na, na Boom? Não faço ideia. Na Oi? Você não conhece os times. Eu conheço, eu acompanho às vezes. Mas tipo, nunca pensei sobre isso. Ah. É... Você tá jogando de AK? Tô, por quê? Você tá jogando de quê? Eu tô nascendo com AK já. É, eu tô de AK também. <risos> que isso? <Você> joga assim, <risos> vocês estão me enganando, <risos> Felps. Eu jogo. Mas o Felps te ensinou pra você vir contra eu, né? Não, a única coisa que ele sempre fala pra mim é Tequinho de longe, é isso mesmo. De longe, entendi. Ah, mas eu não tenho namorado igual o Felps pra me dar dica, pô. Aí é a desvantagem. Ah, mas aí ele não tem nenhuma paciência, viu? Lá não tem não? Não. Meu Deus! Não morre não? Boa! <risos> <Girl>. Ok, <risos> Ali. Você tá ousadinha, né? Nossa. <risos> Ai, eu saí, deve... no... é, pra... <risos> não, eu saí do jogo Eu saí do jogo Beleza, saiu do jogo? Não, não, eu voltei já Eu não sei nem onde eu tô, onde é que eu tô? Eu sei lá, pô ah, Começou de novo, né? É Ai, meu Deus <risos> Já sabe onde você tá agora? Tô, eu não sei se tá. eu tava do seu lado ou do meu, mas tudo bem Os olhos do Phelps devem estar sangrando Ah! Batei, okay. batei. É MD1 ou é MD2? Acho... É até quanto, amor? 16. É até 16. 16, entendi. Caralho, meu Essa foi boa, hein? Tô falando com você, Viadinho? É. Pô, <risos> se ela pegar é filha... Você ensinou ela, Felps, seu safado. Não, não, não, não. Ah, oh, beleza. Senhor. Que isso? Você <risos> tinha que namorar comigo uns dias, ô Phelps, pra mim passar as dicas. Amor, ele quer que você namore ele pra passar as dicas. <risos> Nossa, é louco? Velho. É você que tá jogando, Phelps. Eu tô o quê? Acho que é meu computador. Deve ser, né, amor? <risos> ah, não. Não, oh. não, não. Vocês estão de sacanagem. <risos> Poxa, viedinho. Eu, eu pensei que, que eu fosse <risos> Caramba. Eu juro que eu não jogo, só dei uma aquecida ali com o bot. Você não joga? Eu jogo há três anos. Sério? Direto é. não, né? Ah, uma vez por semana eu jogava, porque eu era profissional de Star Wars, né? Opa, é um jogo de fazendinha. Fazendinha, mas... Ah, não.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 Click Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click. MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Informação ready. É, digita eu, eu aí também. de novo o ready. Tá. Foi? Na a primeira ah, acho que tá vez eu não... já. Acho que tá valendo. Tá, tá a primeira tá... vez eu não digitei, não. Tá valendo. É um Agora só. É good, né? <risos> <risos> Opa! Hum! <risos> que? Tem, como é que. G, né? É. Ah, mas eu queria tentar com outra arma também. Tem. Vai que não. Né? Eu acho que tem, não tem não? Certo. Vai acabar minhas armas. <risos> Vixe, devia ter matado ali. Oh. Beleza. <risos> Ai, tô nervosa. Deixa eu tentar com essa aqui, vai. Ai, eu troquei pra cá. Ô, oh, vai, AK. Aperta, é AK. A AK, AK, AK quer ficar arma. comigo. Mira arma e aperta aí. Peraí, amor. Tem que matar o viadinho primeiro. <risos> tem uma coisa me barrando aqui, eu não sei o que é. Ô, é, Você tem certeza que você não joga? <risos> pô, Absolut. eu não sabia que ela era assim, não, viadinho. Ô, Malves. Você tá de sacanagem, Pô. <risos> Aperta aí, amor. Aí. Já apertei, calma, moço. Ela viu que eu falei que ia dar um pau nela na minha live, né? Não, eu vi ela... ele falando agora Beleza. que você ia você me pro... espancar aqui. Você Acho que eu... ela. É. Mano, ela tá até ruxando, velho. <risos> tá tão fácil assim. Ah, não. Perdi o respeito. Não, não. Ah, não acredito. <risos> Mano, tá espancando <risos> ele, velho. Pera. Ele tá deixando, eu tenho certeza. Não tô. Não tô. Ele tá... Tô não, vocês que estão de sacanagem comigo. Ai que <risos> Teco. Oh, Eu tava porra. tentando, teco. Honor da Bull, teco. Da teco, é. Essa é a dica dele sempre. O Tequinho, né? É. Cadê? Ai ai. Tá muito forte. Eu? Tá forte. <risos> Ela tá bem, não tá, o oh, Phelps, assim, no spray? Não, no spray eu sou ah. horrível. Ah, é. hum, Ufa! Boa! Você <risos> tirou 83 dele. Nossa, onde é que você viu que eu não vi? Aparece no Phelps. Dá pra virar, hein? <risos> Olha ela ali, que espertinha! Ah, não acredito. <risos> ela mata pulando, Phelps. Não, vocês estão de sacanagem. Meu? Agora chega, né? Meu, ah, <risos> eu Ah, eu tenho certeza que você deixou. Não é possível uma coisa não dessa. Deixei, não deixei. <risos> ela me deu uma espancada boa. Hein? Mano, ela achei que eu tão bem assim, velho. Nossa. Mas você se surpreendeu então também, né? Porra, demais, velho. Dá até orgulho. <risos> Então é isso, guys, esse aqui foi o vídeo Cara, eu me surpreendi pra caralho eu Não sabia que ela jogava tão bem assim, né Pelo amor de Deus E, mano, ela espancou, viadinho, tem nem muito o que falar Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo do vídeo Valeu